Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão, hoje vou estar falando da banda The Hives. E antes que me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Valeu aquele abraço e vamos pro vídeo. The Hives é uma banda sueca de punk de garagem formada em 1994 por cinco adolescentes da cidade industrial de Fagersta. The raves tem um gênero de punk rock, garage punk garage rock, indie rock, Post punk revival. Formada em 1993, cada integrante colaborava com uma letra para a composição do repertório. Um ano mais tarde, conduzido pelo suposto produtor Randy Fitzsimmons, começaram a aparecer em vários lugares públicos, em torno de sua cidade natal. A resposta foi uma confusão que passou do excitamento à contemplação. No ano de 1995, a banda ficou conhecida em quase toda a Suécia. Em 1996, lançaram o EP O Lord Wenhau, que apresenta a banda para o mundo. Thank you. Em 1997 lançaram o álbum *Berry Legal. Em 1998 o EP AK Idiot é lançado e contém novas canções. Mais tarde nesse ano, The Rives perde o contato com o produtor Fitzsimmons e nada de novo acontece por um tempo. Em 2000 lançaram o CD Vini Vidi Vicious e a história da banda nunca mais seria a mesma. A consequência imediata para os Rives são dois. Anos diretos viajando e excursionando pelo mundo. Depois de Barilek, Legal e Vinny Vicious, os Rives voltam com o álbum: Tiranossauro Hives. De 2004, em 2007 lançam seu quarto álbum de estúdio, The Black and White Album. Em 2012 eles lançam seu novo álbum, Black's Hives, lançado através do seu próprio selo, Disc Hives. O empresário Randy Fitzsimmons. É um suposto compositor de The Hives que nunca foi visto em público. É dito que foi ele quem juntou cinco membros do grupo em 1993, mandando uma carta para cada um. Todas as músicas da banda são creditadas a ele. Foi revelada pela revista NMA que é Randy Fitzsimmons é um pseudônimo registrado Pertencente ao guitarrista Nicolaus Arson, irmão do vocalista. Esta é uma evidência que faz acreditar que Fitzsimmons não passa de um mito. Mas a banda nega e insiste na existência do compositor Na contracapa do álbum Tiranossauro Hives Aparecem 12 pernas Que seriam dos 5 integrantes mais Fitzsimmons É isso aí galera Essa foi um pouco da história da banda sueca The Hives Se você curtiu, deixe seu like e compartilha Fiquem com Deus e até a próxima